O livro hoje gostava de começar por eh, apresentar brevemente os dois votos que trazemos a este Paod. O, de de o primeiro dos dois é um voto de saudação pela realização de mais uma eh, edição dos Prémios Arco-Íris promovida pela Associação Ilga e que este ano premiou serviços desta Câmara. Premiou a Rede eh, de Bibliotecas Municipais de Lisboa pelo trabalho que tem, que tem desenvolvido Promoção da Igualdade de género e de visibilidade das pessoas LGBTI+. A cerimónia realizou-se no dia 16 de fevereiro e em relação a, este, a esta questão só temos a lamentar que infelizmente este ano nenhum dos senhores vereadores com louro tenha estado na, na, na, na sessão. O livro também traz hoje um voto ao PAUOD a propósito, de, de, enfim, da data que está a sinalar do primeiro ano de, de guerra deste ano que decorreu, deste último ano que decorreu de guerra na Ucrânia. É um voto de condenação, é um voto que, que assinala a, a, a tragédia que é ter esta, esta, esta guerra a decorrer sem, sem fim à vista, continuar a fazer mortes, continuar a provocar destruição e, portanto, entendemos que é importante assinalar, assinalar esta data com um voto de condenação a condenar esta acção, esta invasão, e a violação de direito internacional, que continua a representar. Finalmente, gostávamos de colocar algumas questões em relação a uma, a uma intervenção do urbanismo aqui da cidade de Lisboa e que tem a ver com as obras que estão a decorrer na Rua do Sol ao Rato. De facto, temos estado a assistir a um conjunto de obras que tem a ver com o reperfilamento de toda a rua, um, e consideramos que aquilo que está a ser construído um, na realidade é ilegal um, em alguns dos nos seus detalhes. Esta rua é uma rua que tem um pendente acentuado, tem intenso, intenso tráfego pedonal e interliga o bairro de Campo de Orique a um metro. Uh, a elevada procura pedonal por essa rua um, nas condições que, que tem tido até hoje, que não são adequadas de facto ao tráfico pedonal. Uh, permite adivinhar um, um, uma linha de desejo forte uh, uh, que tem sido inibido de utilizar essa rua de forma pedonal. Nós consideramos que aquilo que está lá a acontecer uh, são obras de tal maneira uh, uh, vastas que con configuram o um reperfilamento total da rua e, portanto, é uma orba de urbanização. Sendo assim, de acordo com o regime das acessibilidades, nós consideramos que é, uh, é necessário assegurar um metro e meio de largura de... de, de de passeio, o que não está a ser assegurado uh, neste momento com, com a obra que está a ser feita. Portanto, face ao exposto, consideramos que tem que se assegurar pelo menos um metro e meio e que tem que ser uh, pavimentado de forma a manter o mesmo nível ao longo de toda a rua. Uh, também deve ser assegurado um percurso pedonal acessível e, portanto, confortável, e uh, assegurar que o tráfego que ainda ocorre nesta rua seja uh, a baixa velocidade. Um, sendo esta uma obra da Junta de Freguesia, uh, a, a Câmara Municipal não deixa de estar, do nosso ponto de vista, isenta de responsabilidades, uh, pois é o seu financiamento para esta obra a sua responsabilidade e uh, é da competência da Câmara uh, a gestão do espaço público e garantir a legalidade, nomeadamente a legalidade, na largura dos seus passeios. E, portanto, que não queríamos deixar de... Uh, utilizar esta oportunidade que nos foi dada para assinalar a oportunidade que temos de ir a, ir a tempo de reperfilar esta rua nas condições que, que, que, a, população da junta, que a população de Lisboa merece. Obrigado.